Prosseguimos com o sistema do process e preprocess e desta vez vamos explicar com o hook Node. Vamos realizar várias operações com este hook de preprocess e a primeira operação relaciona-se com as datas. Quando devemos usar o Node, o hook Node, no preprocess? Quando queremos modificar algum campo do array Node? Neste caso, vamos precisar de manipular as datas. Temos aqui o tema Fresh Peak Demo e podemos, ou vamos observar, que tipo de outputs em termos do campo data da publicação do artigo é que temos para saber e avaliarmos que tipo de pré-processo temos que realizar. Nós temos uma primeira manifestação da data aqui, na parte do artigo destacado, e eh, esta data tem a particularidade de estar dividida em componentes. Eh, a data aqui não é imprimida como um todo, é antes parte a parte. Aliás, ela está dentro de um uh, parágrafo, DateInfo, info, com a classe DateInfo. info, imprime primeiro o dia, o mês a que chama a classe de month, The Year. Uh, nós para conseguirmos este tipo de output temos que fazer um desdobramento da data, temos de criar um formato uh, via Pre-Process Node em que vamos uh, obter uh, um desdobramento da data nas suas partes. Também temos aqui uma, uh, um output mais simples da data em que é colocado o mês, dia, vírgula e o ano. Aqui não é necessário desdobramento, é apenas um formato simples de data. Se uh, atentarmos numa página full, completa de artigo, verificamos que a data volta a ocorrer uh, nesta secção de resumo e que também tem o mesmo uh, formato que uh, na homepage para os artigos não em destaque. Um, em qualquer dos exemplos dados, não, não temos data combinada com o tempo, mas uh, vamos criar também uma variável para o caso de ser necessário noutro tipo, por exemplo, de content types. O que é que vamos realizar neste momento? O pre-process. Nós temos aqui a nossa function, eu vou uh, não comentar para que possamos ver melhor, e uh, tal como temos vindo a fazer com o preprocess todos os componentes de Drupal, nós temos neste caso o nome do tema, o pré-process naturalmente, que é a técnica que estamos a usar, e aplicado ao Booknode. E o que é que fazemos nestas duas operações? Estamos a processar data e para cada uma, destas situações vamos criar variáveis que uh, podemos utilizar e vamos utilizar naturalmente na nossa uh, TPL, nas nossas uh, templates. O que estamos a fazer é criar um date time em que vamos mudar o formato da data uh, combinando a data e o tempo, portanto aqui não existe nenhuma manifestação do date time mas uh, pode ser útil e isto fica criado. Temos o Clean Date, que é a data apenas simples com o mês, o dia, vírgula e o ano. Temos a data desdobrada para ser utilizada no artigo em destaque. O Date Day, Date Month e Date Year. Qualquer um deles são formatos custom de datas que, estão, e que utilizam naturalmente a função PHP date, e estes formatos, portanto, para quem quiser saber o significado disto, deve consultar o manual do PHP. Aliás, via interface, na configuração, é possível sempre criarmos e utilizarmos novos formatos de data. Na parte Regional and Language, Date and Time, nós temos estes formatos por defeito, o Longo, o Médio e o Short, mas temos uma secção em que podemos criar formatos. O que nós estamos a fazer com o Pre-Process Node, basicamente, é criar estes formatos Custom, utilizando um, o, o manual do PHP... Uh, e utilizando estas, uh, digamos, esta Function Date do PHP, conseguimos uh, todo tipo de combinações e outputs das datas. Uh, no, no, na construção propriamente desta, deste, deste formato, usamos o Format Date, que é uma função do Drupal, para manipular o formato das datas significa que podemos usar neste caso a clean date para obtermos mês dia vir, ano podemos usar o date day o date month e o date year para uh, imprimir uh, a data uh, dia mês ano vamos uh, aplicar isso naturalmente nas nossas templates no caso a home e o node article na home, o que uh, fazemos para o uh, artigo em destaque é, uh, na secção do date info, como já vimos, decompor aqui a data e é colocar as três variáveis na posição respectiva. Uh, para uh, a secção do more articles, o que estamos a fazer é a imprimir simplesmente a variável clean date com o formato esperado. O, um, o mês, o dia, vírgula e o ano uh, para termos o efeito que queremos. Isto em termos de homepage. Uh, em relação uh, ao uh, artigo quando está a ser visto uh, integralmente. Nós temos a, a secção do article e a subsecção post meta e aqui é esperado neste, nesta, nesta parte que uh, seja também imprimida a data do artigo. E usamos naturalmente a, a nossa variável, aquela que criamos com o template PHP uh, com um pré-process node para o fazer. Estes templates já estão... Uh, Editados e com as novas variáveis, o que nos falta fazer para termos o efeito é efetivamente guardar esta alteração que estava comentada e ir ao nosso uh, website, atentar no que, no, no que temos agora e fazer o flush ao cache limpar. A caixa, mais uma vez, sempre que mexemos em variáveis e em templates, e temos então a data aqui tal como esperado, com as classes e como projetado no tema da de demo do Freshpeak e reproduzido no template do Node Article TPL PHP, ou, desculpem, do Node View Front Page. Temos também aqui o formato da clean date, a nossa variável, e se clicarmos em qualquer um, vamos encontrar também imprimida a data na parte do resumo. Significa que com um simples pre-process node conseguimos gerar aqui cinco variáveis que podemos passar a utilizar nos nossos TPLs, associando-lhes um formato de data custom.